Olá, minhas guerreiras e meus guerreiros de plantão, sou o professor Emílio Júnior. Quero primeiramente agradecer todo o carinho que vocês têm, não só comigo, mas também para com a minha mãe. Fico muito contente com esse carinho que vocês irradiam aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, inscreva-se. Caiu aqui de paraquedas? Não tem problema, fica tranquila que eu vou dar a mão a você e nós vamos fazer juntos treinamentos para que você atinja seus objetivos, tá ok? Vamos fazer o seguinte, hoje você vai ter que ter pelo menos uma toalha bem felpuda ou aquele carpete, ou mesmo um colchonete, tatame, o que você tiver na sua casa. Nós iremos fazer a, o exercício para trabalhar glúteos, vamos focar, focar muito no glúteo, então presta atenção que eu irei demonstrar passo a passo para você aprender a mecânica do movimento. Eu vou ficar enviesado, que é para você poder entender como se faz o exercício. Então, você ficou na posição de quatro apoios. É quando você está com ambos os joelhos paralelos à linha do seu quadril. Os joelhos estão paralelos à linha do seu quadril. Você vai fazer a extensão da sua perna direita. Ó. Extensão, flexão. A extensão é esticar mesmo a perna. E a flexão é dobrar a perna, tá ok? Só que eu tô falando mais bonitinho. Então você vai fazer a extensão da sua perna. Fez a extensão da sua perna? Você vai elevar e vai tracionar, trazendo para o lado esquerdo do seu pé. Encosta no chão. Volta e traz para o lado direito. Esquerdo. Direito e esquerdo, direito. É só isso que você vai fazer. A mesma coisa, o lado oposto, onde você vai fazer com o esquerdo, vai tocar, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Só esse pouquinho, você com a perna bem esticada, bem estendida, você já deve ter sentido um pouquinho de desconforto na região, das suas costas. É isso que eu quero que você sinta. Vamos utilizar para isso o nosso aplicativo Tabata Time, onde vai ser feito da seguinte forma. Nós iremos fazer um minuto deste exercício. Olha só, vou pegar pesado hoje com você, minha guerreira. E se você chegou hoje, você deve estar falando, professor, um minuto direto. É, um minuto direto. Desse exercício, só que nós vamos variar 30 segundos com a perna direita 30 segundos com a perna esquerda Vamos lá? Colocar o aplicativo Ele já está fazendo a ponta dele aqui Para iniciar Nós já estamos na posição Vou fazer devagar Para você aprender. Posição, esticou a perna direita Subiu, trouxe para o lado esquerdo 1, um, volta 2 Por que eu estou contando? Porque como eu estou fazendo uma perna primeira e depois eu vou fazer a outra, eu tenho que saber quantas vão dar com a perna direita para depois repetir com a perna esquerda. 5, bora! Seis, devagar, não tem pressa. 7. bora! Oito, então foram oito. Agora tem que sair oito com a perna esquerda. Quando você fizer certinho, você vai sentir... Que o seu glúteo está sendo bem trabalhado, posterior de coxa, que a parte de trás da sua coxa está sendo bem trabalhada. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizou, descansa. 20. Segundos, só esse pouquinho, mas lembra, estica bem essa perna, não deixa flexionada, não estica bem. Quanto mais contraído tiver a sua perna, mais resultado você vai ter, entendeu? Então pega essa visão aí. Vamos lá, fez a extensão, ó, estica e traz. Um, dois, três, embora. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez saíram dez, vou fazer agora dez com a esquerda um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansou certinho dentro do tempo previsto. E as coxas já estão, já estão trabalhando e já estão doendo, mas é assim: treinamento. Que dê resultado, você tem que fazer com total consciência e tranquilidade que você vai ter resultados. Claro, sempre, sempre aliado a uma dieta. Sem dieta, gente, fica impossível. Você pode até ter resultado, mas foca na dieta. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove. Essa já citei nove, Vamos embora nove para o lado oposto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8. 9 e a última finalizou. Na verdade eu ia fazer 10, né? Mas São 9. Minha guerreira, se você deseja contratar meus serviços através do número do WhatsApp 021 99 125 7985. 021 99 125 7985, entre em contato com a Daniele. Tá ok? Vamos embora? Fazendo a nova sequência. Você fica meio cansado É normal Muita gente me pergunta Professor, por que o senhor não faz vários exercícios? Porque eu gosto de trabalhar Priorizar um grupamento por vez Vamos lá Três Quatro Cinco Seis Isso Sete Oito mudou, observe que eu já não estou conseguindo fazer mais um número elevado, normal um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah! Descansa. Aí muita gente me pergunta Professor, por que o senhor não trabalha com maior um volume maior de exercício? Porque, pare e pensa Não adianta você fazer tudo e não fazer nada Então prioriza uma região Quer trabalhar bumbum? Vamos massacrar bumbum Quer trabalhar abdômen? Vamos massacrar abdômen Assim que eu penso que as coisas devem ser feitas, entendeu? Claro, eu tenho o meu ao vivo O meu ao vivo, eu geralmente faço o ao vivo e aí no ao vivo vem trazendo variações de outros exercícios, mas o um treinamento como esse eu gosto de priorizar um grupamento e massacrar esse grupamento. 4, bora, 5, isso, 6, isso foi, vamos fazer 6 para o lado oposto, esticou. Um, dois, levando a perna ali em cima, hein? três, quatro, cinco, isso, seis, uh! Já tá puxando bem, fizemos essa sequência agora, nos próximos cinco, a gente vai fazer o coice, tá? Nós fizemos primeiro trocando a perna, agora nós iremos fazer o coice. Mas fica tranquila que eu vou passar, como de costume, passo a passo para você aprender. Vou até virar de posição aqui, mudar a posição para você poder entender. Vamos lá, ficou nessa posição. Ó, coice, um, dois, três, quatro, cinco e so. Seis. Bora. Sete. Isso. Oito. Bora. Nove. Isso. Dez. Isso. Onze. Vamos fazer onze agora para o outro lado. Tá? Vamos lá. Um. Isso. Dois. Vai. Três. Isso. Quatro. Isso. 5. Bora. 6. 7. 8, 9, 10, Onze Dá uma descansada Porque nós fizemos o exercício Agora já demos uma variada Fizemos o exercício depois Deixa eu pegar aqui o meu aplicativo Vou Colocar ele aqui do lado Porque aí fica mais fácil De eu, de eu conseguir Regular, já estou cansado isso é para provar para vocês que dá resultado. Tem um caneleiro em casa? Pode utilizar uma caneleira, não tem problema nenhum. Pode botar lá meio quilinho, um quilo e cai dentro com esse treinamento. Vamos embora? Colocou a mãozinha aqui? Vamos lá com a perna direita. Vai. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Tá gostando, guerreira? Então põe aí nos comentários o que você tá achando. Sete. Oito, nove, dez, onze, vamos embora, doze, e soa, Treze. treze, ah, quatorze, vamos dar agora quatorze para outro lado, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze. parou certinho, perfeito. Isso é para provar para você que quando bem feito... Seu bumbum vai ficar dolorido Suas coxas irão ficar doloridas A partir de amanhã Pode acreditar Se você fez certinho No dia seguinte Você vai falar Caramba, professor Que treino insano Adorei Vamos um, bora. 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Volta 5 Isso 6 Bora 7 Rissor 8 Bora 9 Rissor 10 Rissor 11 Bora 12 Rissor 13 E 14 Parou? 14 para o outro lado 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, olha, e aí, tá sentindo? Olha, o professor tá até... Ofegante Estou sentindo muito minhas coxas Posterior de coxa Essa parte de trás aqui Trabalhando abdômen está até contrair Porque você tem que contrair o abdômen na hora de fazer Vamos embora Mais uma sequência Parou Ficou na posição Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Saiu quinze, vamos embora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descanso, de Guerreiro. Ah, você deve estar pensando assim, professor: esse treino não acaba, não? Já está acabando. Tem a resistência. Acredita, você deseja, você consegue. Então tem que sempre ter positividade. Sempre ter pensamentos positivos. Não fica com preguiça, não. Levanta daí. Vamos fazer. Vamos lá. lá. Colocou. Essa é a última. Essa é para finalizar. Então, vamos embora. Um. Vamos fazer mais devagar. Vai lá. Segura. Segura. Dois. Isso. Estique segura. Três. Isso. Estique segura. Quatro. Vamos Cinco. Isso. Vamos embora Seis. Contrai bem. Vai. Sete Não se preocupa com o número que você está fazendo Mas sim com a contração do músculo Vambora Nove Isso dá mais uma Dez Mudou a perna Estica Um Vamos lá Segura Dois Vai comigo Vem Três Isso Segura Quatro Vambora Cinco isso Seis Vamos embora Segura, segura, bora 7. Isso Segura, estica 8. Vamos embora Segura, segura 9. E vamos finalizar Vai Segura, segura Dez E volta à posição inicial Olha, vocês que conseguiram fazer esse treinamento E também quem não conseguiu seguir não tem problema nenhum Eu quero que você aprenda a mecânica do movimento. Eu quero que no dia de hoje você tenha consciência corporal. Eu quero que você tenha mais vontade. Eu quero que você levante-se, eu quero que você lute, que você batalhe pelo aquilo que você deseja. Eu aqui somente um instrumento para auxiliar você a chegar no ponto que deseja. Mas para isso eu necessito que você levante que você tenha garra, tenha força de vontade, independente do horário, independente da situação que estejamos vivendo. Se você não estiver bem mentalmente e fisicamente, como você vai poder ajudar os outros? Lembre-se, ao seu redor existem centenas de pessoas que gostam de você, que dependem de você, até mesmo para uma palavra amiga que você venha falar. Então, minha guerreira, meu guerreiro, você que acredita nesse professor aqui, não se deixe abater, não fique com preguiça. Eu estou falando isso para você. Você que sempre fala para mim assim: professor, falta coragem, professor, não tenho ânimo, professor, eu quero sua ajuda. Eu estou aqui fazendo o que eu posso para motivar você a ter uma condição de vida melhor. Não é estética somente. Estética é bom? É bom mas eu quero longevidade, eu quero que você daqui a 30, 40 anos lembre do que nós conversamos nesse treino, que você é muito importante, não só para mim, mas para muitas pessoas que te servam, então, cuidar do físico e do mental é muito importante, tá bom, minha guerreira, meu guerreiro, vamos falar de coisas boas, nós fizemos preparação, é o tempo que você leva para se organizar. 10 segundos, exercício, 10 minutos, por isso que foi puxado. 3 minutos de descanso, totalizando 13 minutos e 10 segundos. Olha, 13 minutos e 10 segundos é um treinamento árduo só para bumbum. Nós tivemos variações de treinamento de bumbum. E o legal é o seguinte, além de tudo isso que nós fizemos, tem a promoção rolando nesse vídeo. Se esse vídeo conseguir chegar à casa das 10 mil visualizações antes de setembro no último dia de setembro nós iremos ter o nosso sorteio lá no instagram nosso sorteio no instagram no último dia de setembro vai rolar a promoção que é um conjunto de kit de treinamento funcional para você fazer em casa você vai montar uma micro academia funcional utilizando cones, escadas, várias coisinhas que vão chegar na sua casa diretamente do nosso apoiador mas para isso eu também conto com você, compartilha para suas amigas, dê aquele joinha, chama a galera, chama vizinho, chama a vizinha, chama todo mundo para assistir, não para malhar juntos, mas aí você manda através do WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, adoro vocês, até nosso próximo encontro!